Bem-vindos ao Bulldog Nerd. A gente foi conferir o filme Ed Astra e aqui no Bulldog Nerd vai rolar uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, e esse filme conta a história do engenheiro espacial Roy, que ele vai embarcar numa viagem pro espaço para tentar descobrir o que aconteceu com o pai dele, que era um astronauta que desapareceu há muitos e muitos anos, né? É, e esse é um filme com uma temática super interessante, a gente costuma gostar bastante de filmes com essa temática assim, de viagem espacial. E aqui nesse filme a gente tem tanto uma jornada interna do personagem, quanto a aventura espacial mesmo que ele vai entrar. É, não é o primeiro filme e nem vai ser o último, né, a utilizar aquela imensidão espacial como uma alegoria pra essa jornada interior, pra pessoa se descobrir, né? É, teve tanto filme recentemente o Gravidade, quanto o excelente Interestelar. É, aqui a gente vê o tempo inteiro o Roy se desconstruindo e construindo ele mesmo, a identidade dele como pessoa e tentando entender muito a relação e a influência do pai dele na construção da pessoa que ele se tornou, né? E de que maneira que e vai lidar com os sentimentos dele ao mesmo tempo que ele tem que tomar algumas decisões profissionais. É, esse é um personagem que ele é totalmente tomado pela solidão e pela melancolia ao longo de todo o processo, né? É, o problema aqui é que esse filme tem pouca profundidade, eu acho que tanto assim, na hora de contar a vida pregressa do Roy, quanto pra tratar da relação dele com o pai e dele com a mulher, por exemplo. É, tem alguns momentos de encontros e desencontros que eu acho que até o impacto que a gente esperava seria muito maior, né, e a, o filme acaba não entregando nesses momentos e específicos acho que é a emoção que a gente queria ter, né? O que até em alguns momentos deixa o filme um pouco arrastado, e em outros momentos também explicado demais, né? É exatamente, em alguns momentos que poderiam ser bem sutis, a gente tem um pensamento do Roy explicando o filme pra gente, e acho que isso deixa o filme bem arrastado e bem morno. é O Roy, ele é um personagem frio, é um personagem que tem dificuldade pra se conectar nas emoções dele, né? Mas o roteiro acaba quebrando um pouco isso quando ele explica muito essas emoções do Roy, ele acaba mostrando em off, assim, aqueles pensamentos muito explicadinhos, né? Isso acaba tirando muito o clima do filme. É um recurso que eles usam bastante, mas que acaba tornando um pouco as coisas óbvias demais, né? Mas um recurso que eu gostei de roteiro aqui é mostrar que mesmo ali no espaço, na imensidão do espaço, alguns elementos da natureza humana acabam condicionando muito o comportamento das pessoas. A gente tem ali a busca pelo poder, a inveja, a competição, né? Mas é pena que isso não é desenvolvido mais assim no filme. Inclusive, acho que é um ponto que seria bem interessante desenvolver mais essa sociedade ali na lua, né? Aliás, tem uma cena de perseguição na lua que é excelente. E outro ponto interessante é que o filme ele tem bem essa pegada de ficção científica, né? Mostra como seria ali uma sociedade no futuro, mas com elementos bem reais e bem científicos mesmo, mostrando como seria viagem espacial, a relatividade entre tempo e espaço, isso é bem desenvolvido aqui no filme, né? É, e esse é um filme do Brad Pitt, assim, acho que a atuação dele tá bem boa, ele realmente consegue trazer esse desgaste físico emocional ali do personagem à medida em que toda a jornada vai acontecendo e a gente vê ali no olhar dele toda aquela melancolia do personagem, então ele tá muito bem no filme Essa jornada, ela é bem interessante, mas o problema é que o roteiro acaba em alguns momentos tornando essa jornada um pouco óbvia, né? E a gente tem bons atores aqui, a gente tem um excelente ator, que é o Tommy Lee Jones, que nesse caso ele tá com um personagem que tá totalmente descartável aqui. E a é Liv Tyler também que não é muito aproveitada, né? Pois é, na verdade o roteiro ele não dá muito espaço pra eles dois, né? Esse é um filme feito ali pro Brad Pitt, ali pro personagem Roy. É, e o Donald Sutherland também que faz um personagem aqui, ele tá ótimo, né? Mas de novo com pouco tempo de tela, né? E os outros personagens eu acho que a gente já destacou aqui os principais, né? É, eu vou te dizer assim, a parte técnica desse filme é o ponto mais forte aqui. Realmente, assim, as, as cenas são extremamente bem feitas toda a parte de movimentação é muito bem feita e a fotografia é incrível. É, a gente tem alguns planos abertos ali sensacionais, né? mostrando a imensidão do espaço, então umas tomadas sensacionais aqui. É, a gente tem toda a parte de trabalho de cores conforme cada cena pede. Assim. E o movimento de câmera, assim, em algumas situações, está sensacional. O diretor, que também é um roteirista, né, o James Gray, ele mostra aqui que focou muito em fazer um filme tecnicamente muito caprichado, né inclusive no aspecto de fotografia, a nossa recomendação é assistir esse filme num telão de cinema. É, e é provável que esse filme concorra no Oscar e no quesito fotografia, porque realmente esse aspecto de fotografia está espetacular. É, esse é um bom filme com esse aspecto técnico e de visual e fotografia muito caprichados, então nesse aspecto realmente vale a pena, mas é um filme que acaba sendo um pouco arrastado por alguns problemas de roteiro,